E aí pessoal, já deram um oi para o meu microfone de galinha? Pois é, eu, esse vídeo aí é para fazer um teste de live. É, eu queria que vocês comentassem o que gost se gostaram do layout e se o som tá bacana. É, eu coloquei uns detalhes do, do VSTi que está tocando aí, é o Easy Drummer 2. Também é, tem uns detalhes das músicas que vão estar tá trocando é, o nome automaticamente pelo Spotify. Né? E... Uh, e mais nada, os detalhes do chat que vai estar conectando o Facebook, uh, YouTube e a Twitch Vocês podem me seguir, eu vou deixar os links aí na descrição E é isso, beleza? Espero que vocês curtam essa música aí, é nostálgica pra caramba Vai ser mais ou menos o estilo das lives, assim, uma música, essas músicas mais tranquilas e tudo Que não tenha muito problema de copyright, beleza? É isso aí, obrigado We'll